Glória a Deus! Não seja medíocre em acompanhar o que dizem de você, pessoas medíocres dizem de você em rede social. Não dê auditório aos filhos do diabo.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 Haver em comunhão com Deus e Deus manterá em comunhão.